Meu Deus, a Ivete Sangalo. Meu Deus, a Ivete Sangalo. Minha saiu. Acabou. Meu Deus, a Ivete, a Ivete Sangalo. Meu Deus. Eu sou só o maior fã, a Ivete. Ai Ivete me adicionou, gente. Gente, pai. E aí, gente? Então, eu vou te ensinar agora como entrar na EP. Tá vendo que eu não tenho um telefone aqui? Então agora eu vou te ajudar a entrar na EPF Facilmente Então aqui no, na estação de ski Aqui no mapa Você vai ver aqui na estação de ski E vai ver aqui em Estranha parafernália Falante. Vai ser bem fácil gente só vocês entrarem E esse telefone vai estar tocando É o Bial do BBB convidando você para o Big Brother Claro que não, né, gente? Já caída Ilha precisa de você. Então aqui gente um agente para ajudar a proteger o clube. Pini. você aceita o fui? eu não aceito. Eu não sei fazer nada. É, eu só vou aceitar porque eu quero o telefone do lado. Aqui está seu telefone secreto, o aparelho mais importante dos agentes. Esteja sempre com ele para o recebimento de instruções. Eu sou obrigado a estar com ele, mas... Estamos ansiosos, para trabalhar com você A gente entra na sala de comando Para aprimorar a sua habilidade. Pronto, gente, vocês já podem entrar aqui Na que 99,99 dos pinguins Sabem disso E pronto, gente, você já tem um telefone aqui Ah, e eu tenho um puff dourado, gente é, é com código, tem um código no canal Só vocês ativarem o código E ele buga com outro Puff que você tem É incrível e gente, pra ganhar índice dourado, é só você andar com seu puff dourado. E tipo, ele vai encontrar vários objetos dourados para você. Ele vai encontrar tudo dourado. Aí, tá vendo como eu encontrei coisa dourada aqui agora? Você viu que não apareceu nada, mas eu encontrei alguma coisa. O próximo desafio é a chave do Rock Warp. Do navio do porão do Rock World. Gente, é muito fácil. É só vocês vir aqui no centro e virem no dance clube. Não, você é burro, cara, que loucura! Mas você não vai dar festa, não, não vai ter festa, não. Meu Deus, que isso aí é uma gente. De... Gente, aqui o povo tá cheio, hein? Gente, eu me confundi, não era no Dança Clube, não, é na cafeteria. É você, você, só, só você entrar na cafeteria, tá tudo certo. E você vai por. por aqui, meu Deus, gente, que demora pra carregar a gente, eu sou ansioso, desculpa. Ah, oh, o que apareceu, gente, que legal, incrível, bugado, porque não era para aparecer, né? Ou era para aparecer? Isso foi depois que eu ativei a EPF, que é a estranha para a Fernanda Falante. Entenderam? É nosso segredo, é nosso código. Vocês vão aqui no Clube Pinguinilos. normal na cafeteria, e vão aqui no Livros. E aqui o Diário de Rock e Rock. Você vê que ele vai estar tá mais ultimativo. Tipo, o capitão gosta de se amostrar, entendeu? Ele gosta de se exibir. Aqui vai estar tá no final, gente. Quem vai ler isso? Eu que não leio. Ai, fica tão a gente. Não me julga. E pronto. Essa aí é, eu botei a chave. Ah, não vou fazer isso de novo, não. É muita página. Vamos olhar o livro. Gente, o próximo é o bracelete. Ou a pulseira da amizade. É o bracelete. O bracelete, ele fica no antebraço. Tipo, mais em cima, né? A pulseira, aquilo ela fica no pulso. Então, é o bracelete... Da amizade, e é bem fácil, gente, de coletar isso. Realmente esses são segredos, esses são os que tem verdade ou consequência. Entendeu? Que interessante, Eu vou ler tudo.